O Dica com Curti de hoje vai falar sobre como ter um ambiente melhor para trabalhar. A minha entrevistada é a arquiteta Adriana Rios. Vamos juntos? Vamos embora, Rô! E aí, Adriana, preparada para ser Cara da curtir? Preparada, vamos lá! Muito bom, muito bom recebê la aqui no nosso Dica Potim Virtual. Não estamos no carro, mas a gente finge que está dirigindo aqui, está tudo certo, é mais segurança <risos> e por aí vai. E por falar em segurança, nada melhor do que ter um arquiteta né, para fazer aí o seu projeto, para poder te colocar numa segurança de trabalho, uma coisa assim que te deu um baita de um tesão para trabalhar. Adriana, se eu te perguntasse, assim, o que é ser uma boa arquiteta? O que você me diria, assim, ser uma boa arquiteta é se preocupar ou pensar algo para ter um bom projeto? Sim, é... o que, que precisa pensar? Um arquiteto, ele precisa saber tudo o que está acontecendo no mundo, de atualidade, de novas tecnologias, de boas práticas, de normas e tudo mais. Mas ele também é... precisa entender o cliente, ele precisa saber que cada cliente é único e merece um estudo único e especial. É, a gente fala no escritório que cada projeto tem que ser é, 20% de inspiração e 80% de transpiração. A gente sempre fala isso nas reuniões, que precisa, você precisa ter pesquisa, repertório, saber tudo o que está acontecendo e, e conhecimento em geral, não só de arquitetura, como um pouco de tudo. Perfeito. Então, um bom arquiteto é aquele que, em cima de um briefing, consegue fazer com que aquele projeto sonhado por quem pede, se realize do jeito esperado, é isso. É. E, às vezes, o cliente ele nem sabe o que, que ele está pedindo. Ele fala uma coisa que ele pensa outra e, no fundo, o que ele precisa é outra coisa. Então, o arquiteto ele precisa unir tudo isso, toda essa essência né? e tentar descobrir o que, que realmente é importante para tentar surpreender no final. Maravilha. E qual que é a sua principal especialidade, Adriana, como arquiteta? Assim, eu sei que você tem uma experiência não somente para desenvolvimento de projetos de casa, mas hoje a grande, sua grande especialidade está voltada para as empresas, né? desenvolver a empresa de acordo com, uma, com algo que ela se espera assim, para ter um ambiente melhor, para ter uma coisa assim que está muito dentro do, da, da, da expectativa de estar atualizado, seria isso. É, a maioria dos nossos clientes hoje são corporativas, empresas em geral, indústrias ou até restaurantes, é, é, lojas, etc. Mas a maioria, empresas corporativas. É o que a gente mais faz hoje. É, eventualmente aparece um outro pro projeto residencial, a gente faz, mas nosso foco é o comercial. Adriana, Rodrigues Rios também é especialista em adaptar ambiente, certo? É, me fala um pouquinho, assim, explica um pouco como é que funciona esse tipo de trabalho, assim, como é que é você adaptar, ser especialista, em adaptar o ambiente com um olhar assim, de criar coisas impressionantes? Então, primeiro, antes de mais nada, a gente levanta as necessidades do cliente, daí a gente verifica o que, que ele quer, o que, que ele precisa, e dentro dos valores da empresa, da cultura de cada cliente, um, cada cliente, é Único tem uma cultura de empresa, uma cultura corporativa diferente E dentro de tudo isso a gente tenta criar é, com as premissas do cliente um novo projeto é, Alguns projetos você tem que fazer sem nenhum custo, usando só os materiais que ele já tem lá é, outros projetos são só mudanças de layout Usando o mesmo mobiliário Em outros você tem um certo budget você tem, e, e tudo isso influencia é, Para o projeto Tudo isso sem deixar de prestar atenção Em normas técnicas Em acessibilidade em Tudo que é importante Está é, contido no projeto Quais são as coisas, Adriana Que você valoriza quando está desenvolvendo um projeto? Muita coisa, Rô. Primeiro a gente tenta buscar materiais sustentáveis, assim, não é, só, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa em tudo, é, a gente pensa na manutenção, por exemplo, se eu, é, como que vai ser a pós-ocupação daquele espaço se aquele material que eu utilizei vai ser um material que vai ter uma vida útil longa, se vai ser fácil de manter, se vai ser fácil com a equipe que já tem com as é, práticas de manutenção e limpeza, eu já posso utilizar aquele material, ou se vou ter que precisar de uma equipe nova, alguma coisa é, diferente do que a empresa já está acostumada. É, outra coisa é tentar enxergar com os olhos do cliente, um pouco daquilo que eu estava falando antes. A gente tem que ter, é, tentar... É, Entender o que, que é importante para aquele tipo de cliente Porque os projetos não são iguais Você não pode tratar as empresas como sendo iguais Como se funcionou num lugar, vai funcionar no outro Porque tudo depende é, da cultura interna da empresa E outro aspecto, eu acho que você tentar olhar o que está acontecendo ao redor No mundo, em outros locais, em outras empresas é, Essa parte de intercâmbio que a gente faz é muito legal a gente tem isso, nossa, isso valorizou, é, enriqueceu muito os nossos projetos Depois que a gente é, começou a trabalhar com o pessoal da Irlanda A gente, desde 2010, a gente tem uma parceria com os arquitetos irlandeses A gente apresenta eles no Brasil E acho que mais do que fazer projeto com eles A gente consegue conseguiu, é, conseguiu ter esse, esse intercâmbio mesmo de informações De saber o que está acontecendo, de analisar, analisar um pouco como que funciona, em. porque às vezes as corporações são globais, mas as culturas são diferentes, então o que pode funcionar num local não funciona no outro. Pô, interessante, Adriana, essa, essa experiência com intercâmbios, né? principalmente no momento que, que estamos vivendo hoje, que é um momento de confinamento, onde... As pessoas acabam tendo que se preparar para trabalhar em casa, ter uma nova cultura de, de trabalho, de rotina. E você como arquiteta, por exemplo, como é, que, como é que você prepara os escritórios pensando no que a gente chama de normalidade. Já? Vamos voltar ao normal e o normal pode não ser a rotina de trabalhar em escritório, pode ser a rotina de começar a trabalhar de vez em home office. Então tem que atender uma série de necessidades. É, onde é, como é que você monta isso você prepara isso para que as pessoas mesmo isoladas, se sintam bem conectadas assim uma, uma com as outras? Então, na verdade, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser o novo normal, né? Assim, a gente tem é, clientes que já estão entregando andares ou negociando a entrega de um prédio inteiro, tentando trabalhar, vai, provavelmente vai trabalhar de outra forma, a gente já está adaptando alguns locais, trabalhando em é, de novas novas formas de ocupação, de salas de reuniões com menos cadeiras, copas também com menos espaço, porque, na verdade, tudo está funcionando em home office, todo mundo trabalhando em home office, a nova realidade que não, não tinha antes, né? Antes, é óbvio, muita gente já trabalhava em home office, mas não em todos os níveis de hierarquia, igual está acontecendo agora. e quando tudo voltar ao normal, quando as empresas voltarem a, a, a, se, a funcionar de uma forma mais é, normal, né, as pessoas vão voltar aos ambientes de trabalho, certamente porque precisa ter também essa relação de do bate-papo no cafezinho, isso também é importante né, para a saúde mental das pessoas, de conseguir é, essa forma de trabalho, e, e as empresas estão tendo que se adaptar. A gente tem feito alguns projetos que é, são de transformação desses ambientes para o retorno né, do, do pós-confinamento, e essas transformações elas são basicamente as novas práticas que as pessoas estão é, já, já estão utilizando novas é, práticas de limpeza, manutenção e etc, mas para que a pessoa chegue no, no ambiente de trabalho, e se sinta segura, mas não no hospital, né? A não ser que o projeto seja de um hospital, é, mas que ela chegue lá e sinta que é aquilo lá é um ambiente bom para se trabalhar. Embora tenha novas regras, novas regras de limpeza, de asepsia e tudo mais, mas que lá sim seja um ambiente gostoso, que ele não, não vá com medo trabalhar. Então é esse tipo de projeto que a gente tem feito para as empresas atualmente e que, que foi uma demanda que surgiu. Por causa do confinamento, obviamente, e que vai buscar a nova realidade. Agora, é, a nova realidade de agora, né? Que pode ser que daqui um ano tudo mude, e daqui dois anos tudo mude novamente, e a gente tem que trabalhar dessa forma dinâmica. Você trabalha, que nem você falou no início, de acordo com o que chega de necessidade da empresa, mas. A preocupação de um, de um arquiteto, no, no caso, no so, na sua preocupação, quando você pega um projeto de uma empresa no pós-confinamento, de voltar para a vida normal, para trazer segurança para os funcionários que não tem a opção, por exemplo, de ah, eu queria continuar fazendo home office. Não, não, você vai ter que voltar para o escritório. E o escritório tem que estar preparado para dentro das regras de saúde, de segurança. Como é que é isso? Você tem alguma ideia assim, de, de projeto que você já leva, já avisando que a sua empresa está vai estar preparada para a questão de saúde para a questão de segurança seu funcionário vai ficar tranquilo para vir trabalhar ou não isso é de acordo com o que chega também não tem tem já um modelo né que primeiro a gente faz um diagnóstico que é um relatório a gente chega na empresa é, verifica como que ela está hoje, como a gente recomenda. É, esse trabalho, ele tem, tem toda essa parte de saúde ocupacional, tem a parte de, é, de limpeza e é, regras de manutenção, e, mas com o olhar do arquiteto, né, então você olha, é um pouco daquilo que, que eu te falei, assim, quais são as nossas recomendações é, enquanto arquitetos para um ambiente de trabalho, não quer dizer que se isso não acontecer, a empresa não esteja segura Mas ela pode estar segura e o cara não se sentir à vontade quando ele vai trabalhar lá Ele ficar, é, se sentir meio que num hospital, por exemplo né? Assim, então é, é bem essa comparação que a gente começou a fazer quando a gente começou com esse tipo de projeto uma mudança cultural, na verdade, né? a empresa se é adaptar também, cultural. né? A questão de eu, eu, eu preciso disso, eu tenho que fazer isso para mostrar que a minha empresa é segura para trabalhar. Só que também tem um outro lado, tem um lado do home office que antes mesmo do confinamento já, já vinha ganhando muita força no que diz respeito a uma nova fórmula de trabalho. Também financeiramente falando, porque... Você trabalhar de casa, o custo de, de energia, por exemplo, fica por conta do, do funcionário. Então a empresa não tem mais esse risco. Não tem o risco dele sofrer um acidente indo ir para o trabalho. Tem uma série de ganhos, perdas e ganhos, é bem verdade. Só que você como arquiteto, assim, como é que o home office ganha mais força, cada vez mais força, e agora ainda mais por causa do confinamento? Como é que, que mentalidade que o arquiteto tem para trabalhar isso de uma forma que ele sinta-se num ambiente adequado, para melhorar também a sua produtividade. É, um monte de gente que não acreditava no home office viu que o negócio funciona, pode funcionar. Ele, Quem não trabalha, quem enrolava fazendo algum trabalho começa a aparecer no home office, porque às vezes as pessoas falavam ah, o home office é, não funciona porque meu funcionário só enrola. Mas se ele só enrola, ele não vai... É, ele não vai mostrar o trabalho dele, então acaba o um negócio acaba aparecendo, né? então os bons profissionais acabam é, aparecendo, só que tem é, um pouco daquilo que a, não estava preparado, a casa do cara não está preparado para receber o home office, então um monte de empresa começou a enviar a cadeira, a mesa, a computador para a casa dos funcionários, as empresas grandes que podiam fazer isso, empresas pequenas acabaram nem fazendo isso, mas mesmo com o envio de tudo isso, começou a surgir é, doença ocupacional, é, afastamento de funcionário temporário, mesmo trabalhando em casa, porque começou a ter LER e um monte de problemas de ergonomia e etc. E, e daí surgiu também essa mais uma demanda do nosso trabalho, o que a gente tem feito é. É, o cliente, ele, ele pede para a gente analisar a casa dos funcionários, a gente não vai até lá, é um retrato da, da casa, do espaço é, da casa do, do funcionário da mesa e a gente faz algumas recomendações, é um relatório técnico, como que deveria ser a iluminação, a posição da mesa, a altura da mesa, a cadeira e como que tudo deveria ser para ficar da forma mais adequada para aqueles X, X números de funcionários que trabalham com aquela determinada função. Adriana, a questão de acessibilidade é um ponto muito importante também dentro das empresas, porque nem todas estão preparadas ou preocupadas para atender algum funcionário que tenha ou um problema de mobilidade ou que tenha alguma deficiência, ou até as empresas que contratam pessoas de terceira idade. Qual é a preocupação que o arquiteto tem que ter para que esse problema seja resolvido, o que a gente chama de questão de acessibilidade? É, a gente tem duas formas de olhar para isso, Rô. Tem uma fórmula de olhar... Puramente para acessibilidade Que é você garantir o acesso Para todas as pessoas E fazer um projeto de acessibilidade A gente tem um departamento de acessibilidade no escritório e, e o pessoal faz projeto de acessibilidade, eles verificam se a empresa ela está dentro do, das normas de acessibilidade, e etc E faz algumas sugestões até além das normas, né? porque tem algumas coisas que, que contemplam as normas E tem coisas que são boas práticas, que a gente sugere é, que a empresa tenha é, Nas empresas maiores isso é muito fácil de você implementar, a grande maioria já é acessível uma coisa ou outra que precisa ser modificada. É, muita coisa precisa ser melhorada, mas dentro das normas eles geralmente estão. É, dentro das boas práticas, às vezes não. É, mas as empresas menores precisam, uma grande maioria, fazer fazer algumas adaptações. E a segunda forma de você trabalhar é no projeto em si. Assim, em todos os projetos, você, a gente trabalha é, dentro dos padrões de acessibilidade e, e com coisas que, as, que às vezes, não parecem importantes. Por exemplo, uma mesa num café. É, você escolher o formato do pé da mesa que caiba que a cadeira de roda se encaixe já é uma coisa que você tem que ter esse olhar entendeu? a altura do, é, do interruptor de tomada tem que ser uma altura que todo mundo consiga é, acessar e mas é um é um assunto muito é muito profundo na né, acessibilidade porque a gente tem por exemplo a gente tem nanismo e tem gigantismo e como que eu vou fazer um meio termo para que todo mundo consiga, para que seja adaptável para todo mundo? Tem várias coisas que a gente precisa é, olhar além das normas, né? Que todo mundo realmente... Que, que E todo mundo pode um dia precisar também. Não é só quem quem já tem algum... É, alguma... Problema de mobilidade. Alguma, algum problema de mobilidade ou, sei lá, algum, alguma deficiência. É, que, que pode precisar disso, eu que é, não uso óculos, não ando de bengala, não não sou cadeirante, eu posso um dia quebrar minha perna e precisar é, usar. Então acho que assim hoje, graças a Deus, o mundo já é, enxerga isso, todo mundo tem uma, uma cabeça muito melhor do que há 20 anos, né? que enxerga que tudo isso é muito importante, essa inclusão, que é importante o olhar de todos, mas ainda tem muitos lugares que ainda precisam de grandes projetos. De acessibilidade. Muito bom, muito bom. E, e as empresas são feitas de pessoas, e as pessoas, assim como nós, temos crenças. Né? Então, algumas crenças, por exemplo, você já pegou dentro de um projeto alguém que fala assim: que projeto que você está fazendo para mim aqui, não, eu vou colocar aqui é, alguma coisa, assim, uma cadeira aqui, uma mesa aqui. Aqui eu acho que uma decoração é legal porque tem uma energia que passa, porque você tem esse olhar como arquiteto, imagino eu agora e a crença de cliente fala assim não, não coloca vaso perto da janela que dá azar já pegou algumas coisas assim não já já vários <risos> muita gente não e assim a gente nosso papel como arquiteto é respeitar o olhar do cliente né então tem que ter é, a gente tem que olhar com os olhos deles e então a gente precisa realmente incorporar o que for sendo nossa crença ou não né uhum. tentar fazer com o olhar do cliente é. Bom, muito bom, Adriana. Então a gente está aqui, está olhando a entrevista, fala Pô, Adriano Adriana tem uma preocupação com acessibilidade, ela sugere onde eu vou ter mais energia Ela respeita a minha decisão, eu não tive essa visão de Nossa, minha empresa não está preparada para acessibilidade Como é que faz para encontrar a profissional Adriana? Assim, se eu quiser bater um papo, conhecer um pouco mais e, e ter essa ideia do retorno pós-confinamento Só buscar a gente nas nossas redes sociais, no Instagram é arroba no Facebook também, arroba Rodrigues Rios Arc, no nosso, nosso site é www.rodriguesrios.com.br Maravilha, e tá aí também no descritivo, se você quiser saber um pouco mais da Adriana, saber um pouco mais da Rodrigues Rios, você entra aí no descritivo E é muito fácil falar com ela, com certeza vai ter uma boa, um bom atendimento, vai ter ótimas soluções aí para o que você busca não somente na sua empresa, mas também para o funcionário que vai seguir aí com o home office, porque afinal de contas não adianta você estar trabalhando em casa se você não tem toda a estrutura correta para ter um trabalho de qualidade, um trabalho com segurança, um trabalho que também resulte na sua saúde. É, e Adriana, a gente, né, eu continuo mais, fala sobre questões de viver mais, de viver melhor, de todo mundo querendo alcançar a longevidade. Trabalhamos quatro pilares, emocional, mental, físico e espiritual. Como é que tá esse seu lado, esse trabalho, esses pilares? Como é que é? Ah, eu tento, né, Ru? A gente tenta trabalhar os Eu também acredito que você, para você precisa de um equilíbrio, né? Precisa ter tudo funcionando pelo menos um pouco, que quando um falha, você já sente. Você sente pelos outros pilares que aquilo lá tá falhando. E, por exemplo, agora eu tô tendo super pouco tempo de me exercitar e isso tá fazendo falta. Então a gente percebe que é, mente, corpo, tudo tem que estar tá em equilíbrio, senão a gente não fica. Muito bom, tá na hora então de você começar a se arquitetar também para é. chegar nisso, né? <risos> Muito bom. E Adriana, o lado B é o lado que a gente faz aqui no, na entrevista, no caso, no Dica da Virtual, é uma brincadeira, na verdade. São perguntas onde o entrevistado responde bate pronto, mas não, não dói nada, não. É mais fácil do que um projeto que você faz, com certeza. <risos> Podemos vamos fazer? Lá. Então vamos, vamos lá. lá. Adriana, uma saudade. Ah, meu pai. Maior alegria. Meus filhos. Tem alguma coisa que você fez na sua vida e se você pudesse voltar no tempo, você não repetiria? Acho que qualquer coisa relacionada à altura. Antigamente eu me obrigava, acho que eu tinha que ir nos lugares que eu morria de medo, não morro de meia de altura, então hoje em dia eu não me obrigo mais. Muito bom. Tem algum projeto, assim, que deve ter vários, mas algum assim que você lembra de Bote-Pronto assim, que te encheu de orgulho, de falar, nossa, eu fiz esse projeto? Acho que o nosso primeiro grande projeto, que foi o projeto de uma mineradora no interior de Goiás, em Catalão, é, em 2003, 2, não lembro, se eu não me engano, e um projeto bem grande, acho que foi um milhão e quinhentos mil metros quadrados de área Muito legal, assim, que eu tenho muito orgulho até hoje Que a gente aprendeu muita coisa, assim, que a gente levou a vida inteira Sensacional! E o que, que você gosta de fazer, Adriana, quando ninguém te vê fazendo? Eu gosto de cantar Eu não gosto que ninguém me veja porque eu canto muito mal <risos> Eu amo a música, mas ela não me ama <risos> Todo mundo gosta, todo mundo tem um cantor dentro de si E, e o que, que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te ver fazer? Talvez jogar tênis, que eu também tentei aprender e não consigo também É meio difícil bom. E Dri, fala uma coisa pra mim, uma palavra que te define Comprometida, talvez? Acho que tudo que eu me comprometo a fazer, eu faço Prometido. Maravilha. Essa foi a Adriana Rios, arquiteta, vale a pena você conhecer um pouco mais dela. Ela passou aí quais são os canais para chegar até ela, também está no descritivo. Vale a pena porque, afinal de contas, quem que não quer ter um ambiente para poder trabalhar com mais saúde, com mais qualidade, com mais tesão, com mais amor, com mais dedicação. Afinal de contas, estamos vivendo um momento de confinamento, então, se você procura ter um ambiente melhor de trabalho na sua casa, vale a pena falar com um arquiteto profissional que tem essa visão, tem esse olhar. E se você está na sua empresa já pensando no retorno que chamamos de normal, por que não também já fazer um projeto pensando em acessibilidade, pensando em adaptações que precisam ser feitas? Afinal de contas, para você trabalhar bem, tem que trabalhar com saúde e com segurança. Obrigado, Adriana! muito sucesso obrigada, pra você amor. e Beijo. que tenha muitas coisas boas aí para você daqui para frente também obrigada gente de cada um motivo atual volta em breve com muita coisa legal para você já se inscreveu no canal se não inscreveu olha clica aí no sininho para ficar por dentro clica aí nesse botão vermelho aí inscreva-se no canal e vamos junto porque afinal de contas sem você o canal não existe